Eu queria ir ao sétimo andar é. eu queria ver o que, que era de tomar coisas. Apesar que eu não tô de uma carteira Olá, gente, tudo bem? Bom dia Acabei de tomar o tomar um café da manhã E agora gente tem o sétimo andar Porque parece que tem de tomar banho Um pouquinho Tem muita coisa Bom, Achei que tinha passado. Vamos. E agora a gente vai voltar pro nosso quarto e fazer check-out às 10 horas. 8h47. Vai ter uma hora só. Uma horinha de descanso. Deixa eu comer. Porque o café da manhã é até às 9 horas. É 9 horas o café amanhã? É? Então, deixa eu ver comendo rápido. Rapidinho assim. Então você tá cortando até agora. Tia, não brinca. Eu não tô brincando. Tia, mas você tá brincando. eu tô brincando. Tia. Liga pra mamãe. Você não acredita? Ai, vai te passar. Eu vou te gravar. Tá bem bagunçado o quarto. A mamãe quarto. ligou o um negócio aqui. Ah. Tá bem bagulhado. Vamos pular na cama. Uhul. Pular na cama. Não me agravaram com isso. Por quê? Tô cansada. Ai, tadinha. O quarto aqui, ó. É só isso, a porta, as coisas, bagunças nossas, nossas bagunças. E a cama aqui. E o banheiro. Ai, ai. E o banheiro aqui. a Gente, já bagunçou. tem muito monte toalha ali, ó. Tudo bagunçado já. Olha que eu coloquei. Essa coisa é fofa do burro. Essa, é essa é a vista da janela, olha só. Tem quase nada de. São Plaza é o nome desse hotel aqui, chama São Plaza. Aqui de Osaka. Tem uma bola de boliche. Quer dizer, tem um pino de boliche ali. E aqui na frente é um shopping. Tem um.. É um plaza, eu não sei. Mas é um shopping. Não pega porque é meu celular é um cocôzinho, sempre foi um cocôzinho, sempre fizeram um cocô Olha só, aqui é a frente do hotel, gente É bonito, tem uns coqueiros e tal A gente vai pro carro É bom, até que vir serina serinas Esse é o potinho. Tem gosto de chá. cocha Tem gosto de cochá? Deixa aqui do lado. Ah, ah eu não sei. Tô... Tô... Veio um, um aroma agora. Que que animal? Eu nunca sei que animal é esse. Tamanduá ou tamanduá? Tamanduá. tamanduá. tamanduá. tamanduá. Você ama o ar, Tá amando o Ah, tá a ah, tá Chita Chegamos em Cuba aqui. Ali atrás é o shopping onde a gente parou. Shopping tem tudo. É bem grande shopping é bem bonito. Ali é o um barquinho onde as pessoas embarcam. É... O símbolo de cobre, essa, essa eu não sei que é isso. Não é ah, meio-dia? Oi, quem, <risos> quem chamou? Ainda <risos> o que? Ai, ah, patinação! <risos> que frio. Ah, tô escutando o barquinho. Ó. A gente tá aqui. Aí agora a gente vai ter que descer, a gente atravessar a ponte. Agora a gente vai ter que descer naquela aqui dentro. Vira aqui e a gente desce. E vem aqui para Cover. É você vai lá, visita o porto de Kobe Vai lá naquela... É, a torre de Kobe E daí tem o shopping, você vai no shopping Aí depois você sai reto no... no... Que você vai reto assim, e você vai pra... viu a é chinesa e tal, o rua tem várias coisas chinesas, é muito legal Então vamos lá, vou mostrar mais pra Ah, ó, Fukuro Family Café, tá escrito É um café Aqui não é o Chukagai, mas aqui que você entra Você vem aqui reto e depois você vira ali, rua reta, reta, reta, reta E você vai achar um? Não, não achou É ali quanto que era Aqui, ó Olha o Homem-Aranha <risos> Eu nunca entendo porque tem o um Homem-Aranha E aqui, ó, é, já é a cidade Tá cheia, tá super lotada hoje tchau é. oi, oi, boy Ele tá dando tchauzinho chorou olhar ali mas o senhor não tá com a É, são todos, todos são todos chineses. Todos. Eles vendem de um jeito que eu não sei como, mas eles vendem Não Olha só. Não Aí o pato, o pato. É pato. Ei, lassei. compramos aqui um negócio. É de abim, camarãozinho. Gente, estamos aqui de volta. Depois de muito louco-pouco lá no... na Vila Chinesa. Tem muito, muito chineses, muitas pessoas também. De vários países também. Mas tem mais chineses que tudo. então é, voltando. A gente agora vai para shopping porque a gente quer comer mac. A gente veio para outro lugar para comer mac. Não tem muita comida assim, quente a barriga e é tudo caro, então a gente vai aproveitar e comer mais. agora foi legal e hum, vamos aproveitar o dia porque o dia tá lindo. Olha esse céu azul, maravilhoso. Aqui é restaurante indiano Olha, e ali tem negócio de parquinho. Não, só que aqui é um shopping onde tem mais restaurante do que coisas pra compras Porque compras mesmo, tá no outro, outro shopping ali do lado, lado Olha, que da hora você ficar doante Ela faz uma curvinha Então eu vim aqui finalizar aqui o vídeo pra vocês Pra você dar um joinha e se inscrever aqui no canal Então é só isso mesmo Um grande beijo, até o próximo vídeo Tchau